Vinheta de abertura TV Minicom Apresentadora Andréa Xavier. Os do Funtel podem ser usados em mais um tipo de projeto: as comunicações estratégicas. Um exemplo desse tipo de iniciativa é o satélite brasileiro que vai ser lançado pelo governo. Confira na reportagem de Daniela Proença. O CPQD em Campinas é um centro de pesquisa e inovação em tecnologia. Aqui são desenvolvidos, por exemplo, projetos para levar o telefone e a internet até o campo. Nessa iniciativa, os recursos vêm do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, o Funtel. Para este ano, foram reservados 250 milhões de reais do Funtel para projetos de inovação. E agora com uma novidade. O dinheiro também poderá ser usado nas comunicações estratégicas. É o caso do satélite que o Brasil vai lançar em 2016. A norma do FUNTEL foi alterada para incluir empréstimos a projetos de comunicação que envolvam a área de defesa, a soberania nacional e que possam beneficiar áreas distantes do centro do país. Ela, ela Secretário Executivo Adjunto do FUNTEL, Eder Alves A banda larga em áreas remotas, a gente está falando de populações ribeirinhas, é, região amazônica, né? então é muito importante o satélite geoestacionário, que pode receber os recursos do Funtel, vai ser o primeiro do governo no Brasil e vai atuar em duas bandas. Uma frequência vai servir para comunicações militares e a outra vai atender ao Programa Nacional de Banda Larga. Nós temos, é, atualmente, quatro grandes áreas, é, todas elas alinhadas com o PNBL, com o provimento de infraestrutura de banda larga. É, são elas comunicações óticas, é, redes, é, redes de comunicações digitais sem fio, é, redes de transporte de dados e agora as comunicações estratégicas. O Funtel aplica recursos tanto por meio de empréstimos a juros mais baixos que os de mercado, como também por meio de repasses a instituições de ensino e pesquisa. Vinheta de Encerramento TV Minicom.